Vocês sabem aqueles vídeos que são, o que é que eu como num dia? Uh, decidi fazer uh, ao estilo do nosso canal, que é, que pode ser que eu tive num dia? E eu fui, foi um dia bastante normal, eu só fui de carro até o shopping, comi no shopping, depois voltei a casa e depois fui dar uma caminhada por aqui pela zona, por isso é basicamente o que algum de vocês poderia fazer num dia normal. Eu gravei o meu dia com a GoPro e com o meu telemóvel e tirei várias fotos no meu dia, por isso estas são as fotos todas que eu criei apenas num dia, por isso se vocês quiserem ver o dia e as fotos que eu tirei é só entrar a assistir e espero que gostem. Ok, antes de sair de casa eu tive mesmo mesmo de tirar foto ao meu outfit de dia, no meu espelho. Tinha que ser, obviamente, eu não usei maquilhagem nesse dia porque tinha a pele um bocadinho frágil e não a queria estragar mais, por isso está explicado isso. Depois eu fui a conduzir de carro. Se vocês tiverem um suporte telemóvel ou uma GoPro, vocês podem colocar o vosso telemóvel a tirar fotos durante a viagem. Se vocês tiverem alguém ao vosso lado, podem pedir para tirar essas fotos. E se vocês forem no lado do passageiro, vocês podem tirar selfies porque a luz do carro é incrível, mas também podem tirar a paisagem e aí já tenho várias fotos. Quando eu entrei na loja, eu reparei que havia imensos, imensos espelhos e isso também podia ser uma boa ideia para foto. Vocês podem tirar fotos aos vossos detalhes, também ao vosso fit e acho que fica sempre bem. Dentro da loja, eu encontrei uma zona que é uma cozinha e achei super piada. Se vocês tiverem umas lojas assim que tenham já montagem, de cozinhas e quartos e coisas assim como o IKEA, vocês podem tirar fotos super divertidas nessas lojas. É como se estivessem dentro de uma casa já mobilada e pode dar fotos mesmo fantásticas. Se tiverem uma dessas lojas assim gigantes, olhem para o teto. Eu só reparei isto há uns anos atrás, mas o teto nunca está tapado e, e eu acho super interessante ver se todos os cabos de eletricidade a passar e todas as luzes e acho que foram umas fotos mesmo interessantes. nestas lojas também costumo encontrar imensas flores falsas, mas que parecem super verdadeiras. E se vocês chegarem o vosso telemóvel o mais perto possível das flores, até parece que são flores verdadeiras e estão numa espécie de campo. Por isso ninguém vai reparar que foram tiradas numa loja. depois claro que tive que almoçar no McDonald's que eu estava cheio de fome. E isto é uma boa oportunidade para vocês tirarem fotos à comida. Depois mais ao fim da tarde fui passear aqui à volta da minha casa e encontrei imensas palmeiras e eu adoro fotos com palmeiras, por isso tive que tirar imensas. Também encontrei algumas árvores cobertas de eras. Eu acho que as eras são super giras e criam fotos fantásticas. Nesta zona também encontrei dois portões fechados com cadeado e o cadeado estava cheio de ferrugem e eu achei que seria uma foto super interessante e que podia contar uma história. Também encontrei um cãozinho, eu não consegui filmar o exato momento, embora pensasse que estava a filmar, mas tirei-vos fotos dele a espreitar pelo portão, a olhar para mim. Achei super giro e peguei logo no meu telemóvel e tirei uma foto. No fim do meu passeio, acabei por encontrar um cat super estranho e super gigante e tive mesmo que tirar foto. Vocês sabem que eu adoro tirar fotos a catos. Todas estas fotos foram tiradas com o meu telemóvel, por isso, se vocês tiverem um telemóvel com vocês, que de certeza que têm, e encontrarem alguma coisa durante o vosso dia que vos chama a atenção, tirem uma foto. Só os ocupa 2 segundos do vosso dia e podem continuar a vossa vida. É muito fácil manter o vosso feed Instagram atualizado, basta é só estar atento ao que vos rodeia e tirar dois segundos. Ok, espero que vocês tenham gostado e vemo-nos. Vem